E aí comecei também a conhecer e respeitar o tempo das comidas, né? Que a gente está acostumado a ter tudo o tempo todo. O tempo todo tem abacate, o tempo todo tem abacaxi, o tempo todo tem tomate, o tempo todo tem tudo. E na Terra não, na Terra se respeita esse tempo, né? E aí tu entende que, ah, eu moro aqui, as coisas que tem aqui eu tenho que comer no tempo delas, né? E não todo o tempo todo, assim. Eu optei porque eu vi que, que eu precisava Trazer para minha família assim, e para o meio ambiente uma questão mais de biodiversidade, mais de ecologia, menos agrotóxico. E fazer parte dessa rede sustentável né, da agricultura biodinâmica, né, da, da ecologia mesmo e de, de um solo mais saudável. É livre. Ah, essa eu quero ver. de Tem toda a questão ideológica da coisa, né? Toda a questão de conservação, né? É, conservação do solo, conservação do meio ambiente, conserva conservação da saúde nossa e de quem vai consumir. Tem toda uma questão ideológica envolvida sobre isso, né? As pessoas ah, produzem com veneno, não saem comendo qualquer coisa. Não, a gente tem todo um princípio, assim, devido por porque que está atuando nisso aí, né? Eu e meus companheiros, a gente estava querendo engravidar e aí a gente visitou uma médica hervética dela falou, ah, tem a feira de sábado, vão lá visitem, comprem as coisas de lá e tal e aí a partir de lá a gente percebeu que mudou muita coisa assim na nossa vida questão da saúde, eu não tive mais rinite, nem sinusite, nem mais sinusite, nada Legal, beleza. Sim. Sim. Sim. Depois que tu começa a trabalhar e se alimentar e ter uma consciência que não envolve só o alimento, é um todo, né? a natureza, enfim. É... O alimento em si ele já tem outra textura, outro sabor, né então a saúde melhora com certeza. Alimento é o remédio, né para quem está pensando em saúde não tem como desvincular do alimento que está consumindo. No supermercado é uma relação mais comercial e aqui a gente tem uma relação bem próxima ao agricultor, né, com projetos específicos. No supermercado tu pega, é um produto e aqui a gente considera o alimento mesmo, né, a questão do alimento. Nossa! Que não! Ai, eu assim, mais, A, gente, A gente pede que, que eles fiquem é que na rua porque mas ela é vem uma, vez... uma semana assim uma são as ordens do senhor. É e limite, 10 É limite. Não, a, a é Aninha é a Aninha, a Aninha é, é. é ah, a Aninha. Vem daqui, eu vou dar Mas a massa. Massa. Camila não fica te, te dizendo, ai amiga, me amo. Namora com ela. Por isso, é, eu com é ele. Eu, eu. eu <risos> namorei um canceliano. Mas eu com ascendente câncer, é pior saber. que qualquer canceriano. Ah, nossa. Eu tinha ciúmes da canção. Ai, foi mesmo É eu fiz de novo né? essa semana. Nossa. Ah, isso é muito